E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez Pessoal, estou fazendo um serviço de cerâmica Fazia tempo que eu não trabalhava com cerâmica Eu estou aqui na casa dos meus pais Eles vão mudar para essa casa aqui E aqui é uma, é uma área de churrasqueira, né? Uma área de churrasqueira. Área bem grande E a gente está instalando aqui para eles, com meus pais Esse piso cerâmico aqui tá? E aproveitando que eu estou dando uma mão pro meu pai aqui uma coisa que vocês sempre me perguntam, pessoal, no canal, é sobre o maior inimigo da cerâmica na hora da colagem. É isso aqui, ó. Isso aqui dá uma dor de cabeça para os olevistas que vocês não têm ideia. Por quê? Tá vendo essa, essa, esse pozinho branco que tem no fundo da cerâmica, pessoal? Isso aqui é chamado de engobe de muratura. Franz, o que é engobe de muratura e por que, que esse, esse pó branco vem no fundo do piso? Pessoal... Eu estive na fábrica de piso aqui em Corderópolis e eu vi o processo de fabricação de cerâmica e porcelanato. O que acontece é o seguinte, a, a prensa ela, ela, ela faz a, a prensagem da peça cerâmica, a né? o, o argila moída ela cai e é prensada. Para ela não grudar no fundo da forma, o que, que eles fazem? Eles jogam um pó, que é esse pó que vocês veem no fundo da cerâmica, chama engola de muratura para que a cerâmica compactada não grude no fundo da forma e quando ela sai da forma ela, ela entra numa esteira que são vários rolos que vão rolando, elas vão rolando até chegar no forno, dentro do forno também, a peça ela vai passando dentro do forno, é um, é, são vários rolinhos né, que vão fazendo a peça girar. Para a cerâmica compactada não grudar nem na forma e nem nos roletes que, que vão na esteira, ele precisa ter um... O engobe de muratura, que é esse pozinho que não deixa a, a, prensa, a cerâmica prensada grudar em nada de metal. Qual que é o problema? Quando isso aqui vem para nós, assim que a gente tira da, da caixa, esse pozinho, o engobe de muratura, ele fica na cerâmica. Ó, tá vendo? E o que, que você tem que fazer... Para evitar que isso aqui se, se, se torne o um problema da descolagem do piso. O que, que acontece? Você passa a argamassa no chão, igual você viu passando. Cola, pega da caixa cola direto, esse pozinho não deixa a argamassa penetrar na, nos poros da cerâmica. Esse pozinho aqui não deixa a argamassa grudar no piso. Então, qual o procedimento que eu adoto? O mesmo que eu ensino no curso do azulejista, meu curso de azulejista, para assentamento de cerâmica. É, primeiro, eu lavo mesmo o fundo da cerâmica Ah, Fras, mas pode lavar? Pode, por quê? O, a cerâmica ela tem de 6 a 10% de absorção, de absorção de umidade Então ela chupa muito rápido a água Você lavou, tirou o pó aqui Ela vai secar quase que instantaneamente Porque ela está seca, a cerâmica está seca Você passou a água no fundo, ela vai, ela vai chupar O porcelanato não no porcelanato você não pode molhar, não pode umedecer o porcelanato. Se você umedecer o porcelanato, a argamassa não gruda. A cerâmica gruda. Por quê? Porque a cerâmica chupa a água. O porcelanato não. O porcelanato é, é praticamente nulo, é quase um vidro. Então ele não chupa a argamassa. Se você molha o fundo de um porcelanato e colocar em cima de uma, de uma argamassa, a argamassa vai secar mais rápido que o piso, então o piso não vai grudar na argamassa. Aqui, quanto mais água, melhor. Quanto mais umedecida a peça tiver, quanto mais... Ela estiver umedecida em cima da argamassa, ela vai começar a secar e vai começar a puxar a umidade para dentro dela e junto ela vai levar a, o componente da argamassa. Então é show. E eu ensino, como vocês viram no vídeo, aí no começo do vídeo, a, a dar queima. Eu primeiro eu limpo com, com a brocha, com água, tiro o resíduo do pó, do engobe de muratura. Depois eu passo a queima, por quê? Aproveitando que, a, que ela já está úmida, a queima vai fazer os primeiros. Uh, uh, componentes da argamassa entrar nos poros da cerâmica e quando quando essa lâmina de argamassa entra em contato com a argamassa denteada do chão e você fizer um movimento de vibração ela vai fundir uma com a outra e aí vai fazer isso aqui ó vai travar o seu piso então tá, pessoal essa é a dica do azulejista para você que está fazendo cerâmica tem que retirar esse pozinho aqui isso aqui é o maior inimigo do assentamento da cerâmica molha passa uma brocha limpa e se você quiser, não é obrigatório, é a minha técnica que eu estou ensinando para vocês. Para garantir uma colagem top mesmo, para ela ficar um vidro, para não conseguir arrancar inteiro, para arrancar só lasca, dá uma queimada no fundo da cerâmica e cola em cima dos cordões de argamassa. Franz, qual a milimetragem da sua desempenadeira aí? Espera aí que eu vou pegar para você. A milimetragem da minha desempenadeira, pessoal é aquela da galo de 15 mm 15 mm de desempenadeira, tá? Essa aqui. Por que, que eu uso 15 milímetros? Porque, pessoal, segundo a norma, todo mundo já sabe, para assentamento de peças acima de 30 por 30 é dupla colagem com desempenadeira de 8, raiada com 10, ou você pode adaptar a norma ao seu estilo de trabalho. 8 com 8 dá 16, dupla colagem. Então eu uso uma de 15, faço a queima no fundo, Encosto as duas argamassas, faço a vibração Elas se fundem É praticamente, o processo que eu faço Na cerâmica e no porcelanato de queima É praticamente o processo da dupla colagem Só que é mais rápido É esse, a, essa técnica que eu ensino Dentro do curso Os Legistas Então se você quer aprender a sentar pisos e revestimentos Como eu, entra aqui se inscreve aqui embaixo Beleza? Agora deixa eu continuar Porque senão meu pai vai puxar meu orelho. Valeu!